tá bom cara hoje vai ser o grande dia em que eu vou tá comprando o meu carro de luxo novo eu tô super ansioso porque eu tava muito tempo aqui pesquisando na internet qual carro poderia ser e finalmente eu encontrei um carro muito bom para eu tá, né me, me locomovendo aqui pela cidade Mas enfim galera, servidos a mais um vídeo Para quem não me conhece, eu sou o Gu E é o seguinte rapaziada, neste vídeo Como vocês já viram no título e na thumb E eu falando aqui, hoje eu vou comprar um carro de luxo galera Um carro muito legal Só que eu não mostrei o carro, beleza? Vocês não sabem qual carro é, mas eu sei galera É um carro caro, mas ao mesmo tempo muito bom e econômico, beleza? Então, mano, eu vou indo já já a loja de carros, né, de luxo aqui que tem na cidade porque aqui na cidade só tem uma, uma loja inteira de carros de luxo, galera, mas por enquanto eles estão abrindo agora, né, a loja então não tem muitos carros pra vender. Então, galera, eu não sei pra onde eu tô indo, acho que é pra cá, né? É pra cá? Aqui é a minha casa, né? Então é pra cá Galera, mas antes de tudo Eu já quero o apoio de todos Nesse vídeo Com o super like E mano, a divulgação, velho Divulga esse vídeo para seus amigos Se você não tem amigos, divulga pros seus familiares E tudo mais, beleza? Para o canal crescer E tudo mais, beleza? Então mano, cadê essa loja? Aqui galera, tá aqui a loja de carros De luxo aqui no Minecraft, galera Bom, eu acho, né, mano Que o meu carro tá aqui, né Tá, deixa eu ver se esse aqui Não, não, não Não, tá Olha que Porsche da hora, galera Galera, eu acho que eu vou Também comprar um dia uma Porsche Nova pra ver se é muito bom andar de Porsche né? falam que é bom andar de Porsche Mas fazer o okay, que, né Então é o seguinte, velho uh... Aqui, galera, esse É o meu novo carro de luxo Galera Tá, galera, mas enfim, mano Deixa eu ver aqui se a chave já tá aqui No, no lugar certo, né Tá tá ali a chave Agora, mano, só bora Mano, olha o rumo desse carro Rapaziada É muito da hora esse carro, mano Então, ó, a gente tem que andar muito devagar com esse carro é tão rápido, mano Mas tão rápido que, mano, se bater Já era, velho É, já falou o cara que já bateu o carro, né Antes de comprar, né, mano mas enfim, mano, deixa eu dar uma resinha aqui. Uma resinha, ah, meu Deus, velho. Esse carro é muito rápido, rapaziada. Mas enfim, mano, vou andar aqui bem na calma com ele. Meu Deus, rapaziada. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Galera! Mano, é muito difícil do estacionamento, galera. Mas enfim. Então, eu já vim aqui, ó. Vai ter que... Ó. Oh, Cara, esse carro é muito rápido, mano. Vou ver aqui a curva, né? Que aqui é pra nossa... cá ca... mas carro vira muito rápido, rapaziada. Sério. Não dá, mano. Que esse carro vira muito rápido, mano. No Do... Todo, né, mano? o volante, tá? Cara, a gente tem que ficar de olho aqui, ó. No velocímetro, rapaziada. Nossa, mas casa é lá no do... outro. Tá galera. Mas não dá... Olha com esse carro aqui, mano, que eu achei muito da hora, mano Olha que carro maneiro, galera Vou dar aqui a marcha, galera, pra não ficar tão... Meu Deus, eu matei a ovelha, mano Foi mal, ovelha Você é maluco, galera, eu matei a ovelha, tadinha, mano Tá Galera, tá muito complicado de dirigir isso aqui, mano Eu tenho que me acostumar esse carro, mano, porque Na autoescola foi bem mais fácil né? Porque não era um carro Assim, né, bem difícil de dirigir Né, galera Mano, mas vou dar só uma corridinha, vai Esse carro é muito rápido, mano, sério, não dá não Vai Meu Deus, meu Deus Galera Mano, esse carro é muito rápido, gente Isso é maluco, mano é, que é muito devagar pra conduzir esse carro né, sério Que muito devagarzinho Bom, Rapaziada Que achar nossa casa né? Só achar um negócio azulzão Aí no céu que é a nossa casa Rapaziada eu Acabei de passar pela nossa casa né? Deixa eu vir aqui E mano, eu só bora e só lá, lá na nossa garagem aqui Eu criei né mano, Eu pedi pra abrir aqui o muro pra gente colocar o nosso carro de luxo aqui dentro galera Tem que saber ó, se tá certinho aqui ó Não quebrar nada da casa né Meu Deus Vamos lá Meu amigo Caraca, o bagulho deu uma freada do carro aqui galera E pronto, rapaziada Chegamos aqui com o nosso carro de luxo Na nossa casa, galera Mas, enfim, rapaziada Se você tiver gostado desse carro Super de luxo, mano Deixa aí o seu gostei Porque, mano Cara, vamos tentar bater uma meta de 5 likes nesse vídeo, mano Por favor, ajuda aí, mano Vamos ultrapassar essa meta aí Pra trazer mais vídeos de carros aqui No Minecraft Se pai, eu vou fazer um rastro com meu amigo Que ele toma Porsche, mano e a gente vai fazer um racha. Quem ganha? Porsche. Ou esse carro aqui. Que eu tenho que pesquisar qual é o nome dele. Que eu esqueci. Mas enfim, galera. O vídeo é tudo por aqui. Valeu. Falou. Se fui. Tchau. What the fuck